Quem chegou? bem-vinda, querida. Obrigada. Muito legal esse programa. O seu tesouro. É. Foi difícil escolher, Deixa eu ver. Mas tô A gente Olá. vai lembrando de uma porção de coisa Ai. que viveu. Muito legal. Sim, quero ver. É. Curiosa. Curiosos. Adriana de Castro. Dos telejornais a programas esportivos e femininos na TV, deu uma guinada na vida depois de ser mãe aos 40 anos. As recordações que colecionou nesse caminho, ela mostra agora pra gente, direto do Fundo do Baú. Olá, gente! Começando hoje mais um Fundo do Baú. E a minha entrevistada é a jornalista Adriana de Castro. Muito bem-vinda, querida. Obrigada, Trouxe muita coisa aqui pra gente do baú dela e eu descobri que ela, vou te contar, tá concorrendo comigo pro acumuladores, porque você guarda muita coisa. Ela trouxe, vou contar aqui o backstage, um monte de coisa pra gente escolher aqui na hora, imagina. Você é, né? Eu nem sabia, Lu, pra dizer a verdade, porque eu vivo arrumando lá em casa, vivo jogando coisa fora, separando. Mas essas coisas realmente eu tinha... E até ela falou assim pra mim, você tem papel de carta? Eu falei, nossa, eu tinha mesmo. Você que me coloquei de papel de carta? Eu tinha coleção de papel de carta. E <risos> <risos> acabei achando. Eu nem lembrava que eu tinha. Porque eu começou do Rio também. Então tinha muita coisa na casa do meu pai. E eu não lembrava que eu já tinha trazido aqui pra São Paulo. Que bacana. Mas, que delícia. Vamos saber essas histórias todas. Vou pedir pra você que está assistindo a gente se inscreva no canal, tem muitos outros convidados maravilhosos por vir, outros que já vieram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver a entrevista, então se inscreve aí no canal, aperta a notificação, porque assim sempre, todo vídeo novo, você é notificado, você fica sabendo, e curte esse vídeo, né gente, por favor, bate-papo promete, vocês vão ver. Vamos começar? Vamos. Então vamos começar. Eu adorei, sabe, ficar procurando essas coisas, porque aí a gente acaba se lembrando de outras épocas. Agora eu tô muito focada nos meus filhos e aí eu lembrei um pouco mais de mim, da minha infância. Foi... Já é uma viagem, né? A própria Popovic, que foi a nossa primeira entrevistada, ela falou isso. Eu falei assim, nossa, eu só de ir procurando esses objetos, porque realmente a gente guarda porque são especiais, né? É. Te lembram momentos bons, né? É. Vamos lá. Bom, na verdade, você sabe que eu não vou nem começar aqui pelo baú. Agora eu que vou começar, porque teve um objeto que não coube no baú, que foi este aqui. Ah, as As fotinhos dela. É, isso é muito legal. Na minha época, né, eu sou de 67, era... Acho que toda criança, quase, a mãe fazia esse, esse quadro das carinhas. Tinha muito essa e... coisa de, de usar foto e, por, e usar como quadro na casa, é. né? E aí eu achei legal porque eu achei que eu, o meu filho era a minha cara. Jura? O meu filho mais novo, o Davi. Fiquei, olha só, parece o Davi. Que legal, e aí né? Amagrecio. E aqui você tinha quanto tempo? Mãe guardou. Olha, eu não sei, eu acho que um ano e meio. Um Por grande, aí? Né? Um é, pouquinho. Aqui. você falou que você é do Rio de Janeiro? Sua. Deixa eu ver. Minha mãe fazia esse cachinho, né colocava sempre um lacinho, tava sempre com um Que bolacinho. bonitinha, não? Tinha um cuidado grande. Ah, eu vou começar a chorar, gente. <risos> <risos> Porque eu vou lembrar da minha mãe, que ela tá no céu agora. Ah, Mas pois ela, é. É, ela é muito especial. Guardou isso, então quer dizer que muita coisa você foi, foi pegar no, no baú da sua mãe, né? É, exatamente. daí. Ela Quando separou, ela apareceu. Eu fiz a mesma é, coisa. É. A gente vai, obviamente, né, <risos> é, mexer nas coisas e a gente descobre. Eu descobri é. a minha, a minha lembrancinha de maternidade, que eu até comentei com você. Que minha mãe fez pra mim e é um tesouro mesmo, na né? é verdade. É um tesouro. Três o guarda do maior carinho. Lindo. E tem uma coisa relacionada a, a isso aqui. Bom, a gente tá falando do Rio de Janeiro primeiro, né? Você é carioca? Sou, sou carioca. Carioca, nasceu onde no Rio? Eu nasci em Cascadura, na zona norte do Rio. E o meu pai era de Madureira e a minha mãe de Nilópolis. E a gente foi morar em Lópolis, passei minha infância lá. Nossa casa era muito gostosa, era como se fosse uma chácara. É, e naquela era época árvores. era bem afastado mesmo, é. né? Quer dizer, hoje em dia continua a mesma distância, obviamente, mas a cidade cresceu, né é. juntou, né? Verdade. É. E tinha galinheiro, criavam patos. E foi interessante porque eu passei uma parte da infância nessa casa. Eu tinha muita árvore, eu vi o patinho nascendo, então... Eu guardo com muito carinho. Que legal, essa né? parte que da minha que infância boa, né? E Foi. tem mais dela aqui, né? É isso que eu queria falar, que estava é relacionado. Olha, que eu vi que é um álbum, quem são aqui? Exatamente, sou eu e o meu irmão. Nós somos três irmãos, mas. Eu mas, vou até pedir para a, a gente tirar aqui, eu sei é um dá para tirar? Será? Dá. Bom, Acho que não. Tá, tá grudado tudo, ali embaixo? É. Ah, tá. O meu irmão é um ano mais velho que eu. Então, isso, a gente estava sempre juntos. E é nessa casa que era, a, a, tinha a parte da frente e é atrás tinha um terreno com todas essas árvores. Era muito gostoso e as fotos foram tiradas em 71. Eu tinha 68, não, 74 filhos, a idade do meu filho. isso aqui, as minhas bonecas, que eu adorava. Olha, que legal. Eu lembro delas muito. Olha que gui. Gui é gelava? <risos> E eu aqui, tão bonitinha, eu, eu falar eu Carrinho bonitinha. de bebê, né? Isso aí é, é a boneca, é, tá? A boneca. Tão gostoso. E meu irmão, eu lembro que a minha mãe falou que estava mal-humorada, ela não queria tirar foto de jeito nenhum, com o ah. carrinho, e eu feliz da vida. Sempre gostei de tirar foto, <risos> de aparecer na TV. É, minha mãe falou que depois de uma fase, não, mas e depois voltei... Ah, que olha que linda, olha que graça. de tirar foto. É uma assim, com a Guigui, né? Realmente, você olha lá, toda... toda e o irmão a... super sério. <risos> o irmão? O irmão, olha aqui, olha aqui, a cara do irmão, olha essa. <risos> Sente o drama. Exatamente. Tá ignorando completamente e o fotógrafo. Aqui ele tá comigo. <risos> Alfredo... São só vocês dois? São os três. Três? O Alfredo, que é um ano mais velho, que é esse uhum. aqui que tá comigo. Aqui é essa parte que eu falei, que era muito legal, que tinha um terreno grande. E aí eu lia os livros e... Fazia. Minha mãe era professora de ciências. Então eu lembro que uma vez eu li que no fundo da terra tinha fogo. Aí, comecei a... aí lá em casa tinha enxada, tinha todos essa... os oh, meses, aí eu pegava enxada, queria cavar pra ver se eu encontrava fogo. Subia. Brincando. Aí eu lia é? também ah, os livros que falavam é, Monteiro Lobato, uhum. e aí falava de. Subinha árvores, e aí lá tinha goiabeira, jabuticabeira, foi muito gostoso. E como é que você vê agora, eu vou mostrando aqui algumas fotos, já deu para pegar? Ah, acho que ainda não, né? Já deu? Já? Beleza. É, você ter tido uma infância assim tão gostosa, né? E, e hoje morar com seus filhos em São Paulo, acho que isso deve ser um... Sem dúvida, acho que para todo pai, ainda mais para um que teve uma, uma experiência tão boa na infância, né? Eu acho que cada época tem uma uma coisa diferente. Eu, tenho, eu faço o possível para a infância dele ser muito legal também. Nós somos sócios de um clube, também super interessante. Os filhos estão é, aprendendo a jogar tênis com sabe com cinco anos. Outras coisas, né? E tem tablet, tem outras experiências. A gente gosta muito de passear ao ar livre. A gente está sempre viajando. Nós estamos no Rio de Janeiro. E agora mesmo a gente passou as férias lá, foram no, no Museu do Amanhã, viram aquele porto maravilhoso, viram um aquário. Eu acho que cada um tem uma infância. E é legal também que o pai deles, é, lá de Formosa, a avó tem uma chácara. É Aliás! Assim. Exatamente. Passar as férias. Perto lá de você, né? Que você nasceu. É, na Brasília, Brasília. E a gente, de vez em quando vai lá também, então eles vêm, também as galinhas, sabe? Também é Podem gostoso. Podem experimentar <risos> um pouco disso também, né? Então eu acho que até a infância deles vai ser melhor do que a minha. <risos> <risos> e provavelmente a dos filhos deles melhor Isso aqui eu não sei se tem a ver com a infância, sou eu que estou tendo a ver hoje, a infância, tá gente? Sim. Muito. O que, que são esses sapatinhos? Essa parte que tem a vontade de chorar, vocês não, se você não conseguem, peraí, deixa eu <risos> né, respirar. Assim, respirar fundo Que isso aqui é muito lindo, que são sapatinhos de tricô feitos pela minha bisavó E a minha mãe guardou esses sapatinhos, sei lá, quase 50 anos, mais de uns 40 anos, mais ou menos E porque eu, quando era bem pequena, a cidade da casa lá de Nilópolis eu tinha uns 4, 5 anos, e vi a minha avó, bisavó, fazendo esses sapatinhos. E eu falei, ah, avó, faz uns sapatinhos para mim. E ela falou, ah, mas Adriana, quando você ficar grávida, quando você tiver filha, eu faço os meus sapatinhos. Eu falei, não, quando eu ficar grávida, você já vai estar morta. <risos> Aquela sinceridade é. cruel de criança. Ela achou engraçadinho e tal, e fez. Fez um cor de rosa, verdinho, amarelinho, dois, dois neutros, né? É. Quer dizer, foi legal, né? Foi... Qual... Iam ia usar, né? Qualquer, Sim. Qualquer, se fosse menina, se fosse menina. E aí, a minha mãe guardou esses sapatinhos, que a minha mãe queria muito que eu tivesse filho, né? E guardou muito tempo. E aí teve um dia que, ela tá, que a nossa empregada, a Eliana, que é muito ligada a gente, muito bacana, a filha dela estava grávida ia ter filho e a minha mãe falou, olha, leve esses sapatinhos, porque a Adriana já tem 40 anos, ela não vai ter filho mais. Então eu vou ficar guardando isso aqui, mas quanto tempo? Né? Leva pra sua netinha que ela vai usar, são lindos, né? A Eliana a Dona Alzira, são muito lindos, isso é da Adriana. Eu não vou levar. Não levar. Não, não vou levar porque a Adriana vai ter netinho. Um a Adriana vai ter filho. E a senhora vai ter netinho dela também. E ela é muito religiosa, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai dar. E, e nessa época você estava sem, sem perspectiva, sem namorado, época, casada já? Não. Eu não cheguei namorado. Nossa! E ainda assim ela falou, não, tá com 40, mas vai ter que Vai, vai casar, enfim, porque o meu sonho também era ter uma família. E aí, eu, rapidamente, logo depois eu conheci meu marido, Glauco, já com 41 mais ou menos e a gente, eu já falei que eu queria casar ah, ter filhos ele também, já engravidei e aí depois eu fui lá falar pra minha mãe que eu tava grávida e eu acabei tendo filhos com 42 e 44 anos Dois filhos, dois meninos, é, né? Você tem? Dois. Nossa. E usavam sapatinhos ai Que legal, né? Que incrível, é, né? Legal, Sua né? bisavó, minha bisavó e olha que ela morreu com 95 anos ela esperou mas não, na época, realmente... Não, não viu. viu. É, não viu. Ah, Mas ela esperou bastante. Que pena. Mas não, não viu. Essa coisa da maternidade é super importante pra você, sim, né? Muito que importante. Você é, ser mãe aos 40, né? Então. Você tem essa, essa página na, na internet, hum. né? É um blog? Hum. O que que é? Eu tenho, sim, o site, semanedepoisos40.com.br. Tem também o blog... No, no, no, na internet né, Junto com o site E tem o Instagram e o Facebook Tudo semana depois dos de 40 E eu fiz esse blog do, Justamente porque As mulheres depois dos 35 anos Ficam muito nervosas Achando que elas não vão ter filho de jeito nenhum muito. É muita pressão na sociedade E aí quando eu comecei a falar Para as mulheres que eu tinha tido filho depois dos 40 Quando eu falava isso Eu sentia que elas Sabe quando tiram um peso? Tipo, a Adriana, teve então... Tem eu, esperança, né? Por que, que eu não posso ter Também, né? É. Então aí eu conto toda a minha história no blog. Que legal. E eu encorajo as mulheres a acreditarem no sonho delas, que elas podem sim ser mães. Isso aqui tem, tem a, a ver também, né? Com e, a re, sua e vários, muitos e-mails também, muitos depoimentos de mulheres que foram mães depois dos 40. Então, gente, não é tão difícil. Vira uma rede mesmo, né? É, uma uma colaborando com a outra. Ah, então, esse aqui é o batizado do Antônio. E a lembrancinha do batizado do Davi Que são meus amores né super especiais Eu fiz questão de batizar Eu sou metodista, fui criada na igreja metodista O bloco é católico E acima de tudo a gente Sim. acredita muito em Deus né Então pra mim é muito importante ter ah, essa, essa ligação é assim, sempre É um caderninho Antônio foi o primeiro? Foi! E o Davi, ele tinha umas... Como é que é o nome daquelas? Ah, eu gostava muito desse cavalinho. Eu adoro o um cavalinho também. É? É. Tá aqui. E essa aqui foi do, do, do, do Davi, Davi. É. Que bonitinho, tinha né? Tinha aquelas dragas... Como é que é o nome? Amêndos. Amêndos. Sim, sim, tem sim. Um sim. Linda. As lembrancinha da maternidade. É. Ah, isso aqui tem que guardar pra eles. Apesar que eu não sei se o homem guarda essas coisas, né? Será? Eu o homem guarda? Tem mais lá um em casa, gente. Será é que tem algum homem aí? que guarda lembrancinha de maternidade própria ou dos filhos, será? Sim, Queria saber. Mãe, acho, Você é. sabe que a gente vai ter um, uma parte aqui, uma sessão que as pessoas que acompanham a gente vão poder mandar, uhum. gravar um vídeo mostrando pra gente as recordações que elas guardam. Então, é. se algum homem aí tiver uma lembrancinha de maternidade, mande, que a gente quer ver. Ô, Luz, e tá. Tem mais lá em casa, porque a gente tem que trazer poucas, né? mas tem ainda... Tem do batizado, é ação do batizado, tem da maternidade também, tem uma porção. E essa aqui, é deles também? Ah, não? Esse aí também, minha mãe sempre ficou esperando os netinhos dela. Então ela fez um que casaquinho bonitinho. desse, um casaquinho desse pra cada filho, sabe? Com um, um... o sapatinho, e tem a manta também. Ela Muito. fez tudo. Linda, manta maravilhosa também. E esse aqui era o meu, ela fez azul assim, ela adivinhou. Eu ah, acabei tendo dois meninos. Dois meninos. É, ela lindo! E você herdou esses seus dotes aí, manuais? Eu, eu, eu gosto de pintar, ah, mas o, o crochê, o tricô, eu até tentei. Mas não, não, não era essa a é, sua pegada. É, é difícil. Entendi. Porque tem que ficar tudo igualzinho, tipo Nossa, alto, É, acha é. paciência, Sim. né? É um, é um trabalho legal. de paciência. E eu gosto de pintar quadro grande, sabe? Deixa eu pegar as é. Ah, você pinta, né? Você é. acha essa plástica, né? Eu... Deixa eu pegar os outros também. É. Alain, por favor, pode guardar. E eu gosto de pintar assim, tela grande, sabe? de ah. Quando eu pinto, nada minimalista, gosto. né? É. É. É. É. Mas assim, expansiva, né? <risos> e isso aqui. Ah, isso eu adorava, gente. Adorava muito. Na sua época de colégio? É. Colégio Metropolitano, porque depois a gente se mudou pro Lins ah. e eu estudei no Colégio Metropolitano Mério, colégio excelente na Zona Norte do Rio e a gente conserva a amizade até hoje. Gente, ó, a Cláudia, a João, olha o que eu achei, gente. Que que é isso? é isso? São minhas cadernetas. Desde a quinta série que eu já sei. É obra, viu, gente, no vizinho, tá? Repara não essas batidinhas. Ó, aqui, todas as cadernetas da quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segunda, terceira. Ah, segundo, eu ver ano, se ela era boa aluna. Tem as notas. Eu era boa ah, aluna. Era? Tem bastante ah, dez, nove. De vez em quando tem umas notas vermelhas, né? Aqui também não adicionei uma... Matemática, nossa, nossa. ótima matemática. Oito, oito, oito, nove, sete e meio. Sete e meio depois que já tava ganha, já, né? Agora, no, na física, o primeiro foi quatro e meio, física. foi mal. Aí depois superou para 7, meio, 6, passou. É, mas tem outros. Já dia ficou dia. de recuperação? Assim? Nunca, não, sempre. Nunca, passei direto. Eu também não, gente, nunca. Eu gostava de estudar. Que bacana, Colégio Metropolitano. É. Então foram muitos anos. Ah, aqui, e a gente né? se bota todo ano, sabia? Olha aqui, usando óculos. Aí usava óculos. Eu usava óculos usava Sexta óculos. série, 79. É. Eu usei óculos quando eu tinha 10, 11, 12 anos, que eu tinha hipermetropia. E eu usei óculos e corrigiu. Ah, que bom! Uhum, depois que eu de usar. Agora eu tô usando, né? 2,40, 2,85. Aí, aí não tem jeito, né? <risos> não tem jeito. Olha, só nadão. Olha, 9, 10, 10, 9,5, ciências. Ah, ciências aí. Minha mãe era professora de ah, ciências. Ah, mas também língua inglesa, 9, 9,5, 9. Eu fiquei vendo, nossa, era boa em inglês, né? É, era boa, arrasou. E essas fotos são da escola? Mais? É. Então. A turma toda reunida. Pois é, meus amigos queridos. Você lembra? Vários aqui, eu ainda tenho amizade. Jura? Já tenho. A Érica Gente, eu não lembro de ninguém. Gente. A memória, você já sabe, né? Uma das mais privilegiadas. Estão todas aqui. E a gente se lembra também porque eu, a gente faz um encontrão. Quem é você Em aqui? dezembro. Você se acha? Acho presente. Aqui. De óculos? Ah, de óculos aqui, ó. Olha ela aqui. Aqui ó, a Érica é minha amiga até hoje, a gente mora perto. Ela é minha dentista, doutora Érica Moraes. 78 anos, essa aqui era a quinta série, gente, que a eu briguei. Mar... a... A Nossa, imagina encontrei. que eu lembro. Eu lembro de um menino que eu gostava. Da minha é quinta sexta série. série. Sexta série, eu já assim, E de uma menina que eu briguei. Foi a única vez que eu briguei na vida com essa menina. eu sei que a gente puxou o cabelo uma da outra, não sei o que aconteceu, mas eu lembro que ela chamava Aline. Essa aqui, olha como eu tô bonitinho. É a única briga da minha vida. Tinha essa foto que eu tô mais bonitinha Deixa eu ver. Eu tinha acho que 12 anos. Ah, aqui, né? Essa aqui, né? É, 12 É, anos. aqui ela de novo. Ó. E aqui. Aqui já era a sétima série, já tava já pré-adolescente. É. Quase, né? Aqui, aqui oitava e primeiro ano. Primeiro aqui, ó, sabe? 14, né? 15 Até marcadinha ali com a caneta. Muito bacana! É. E a gente se encontra todo ano, eu levo as fotos. Não é todo mundo que tem, mas eu tenho todo mundo... ah, Vamos passar para o próximo? E essa aqui foi na PUC, ó. Ah. E eu e a minha amiga Anne. PUC o quê? Eu é. Rio Ramos, ou São eu Paulo? Rio. Rio. Quando eu fiz jornalismo e eu acabei de ver que eu tinha essa foto. Olha, se você estiver vendo a gente, saudade de você, manda um e-mail. <risos> Nunca não mais viu? Falar. Nunca mais encontrou essa não, amiga. Tem até aquela que me deu uma pequena lembrança para um amigo especial. Desculpe a falha de criatividade, tá mas acredite, foi dado de coração. Beijo, Jornalista. Jornalista Jornalista. Sempre quer escrever um texto, é, não? algo. Não. É, é. amei. Maravilhoso. Bela recordação, né? Daquela surpresa que a gente pega. Eu é. guardo aqui para você. E quando acha, né? Tão bom, né? É. Eu fui no casamento dela. É. Eu gosto eu tenho amigas de muitos anos. Eu preservo as amizades, eu acho fundamental. Isso é maravilhoso, é maravilhoso né? O que eu tô vendo aqui? Vamos passar pra esse aqui, ó? Vamos. Isso aqui foi quando eu cheguei em São Paulo. Ah, ah, ah. vou mostrar aqui pra essa aqui. 93. Quando você 65, chegou em São Paulo. 67, 68. Ai, sei lá, quando eu tinha? 69, seis, 93? É, 26. 26. 26. anos. Olha, gente, 26 anos. Novinha. Você veio pra São Paulo pra trabalhar já? Eu vim pra recolar. Ah, que bacana. Porque eu trabalhava na TV Manchete. E aí me chamaram pra vir pra cá. Porque, infelizmente, a Manchete estava... Acabando, né? Foi uma pena, que era uma emoção maravilhosa, eu adorava trabalhar lá naquela época, incrível, né? incrível, nossa, como foi bom. É, a TV Manchete, pra quem não conhece, ela marcou, teve uma marca importante na história, eu né? Foi é. Então você começou na Record. Você não. durante muitos anos... Não, aqui, aqui, aqui em São aqui Paulo. São Paulo. Sim, aqui em São Paulo, Você sim. Você durante muitos anos foi a cara da Record, né? É, eu, eu, engraçado isso, porque foram sete anos... Não acho que foi tanto tempo assim, sei lá. Mas é porque foi um tempo que a Record cresceu muito. É, eu tra... Quem gostava muito de mim... Quem me trouxe pra cá foi o João Batista, que era o presidente da Record e sempre me apoiou bastante. E depois eu tinha um diretor excelente que era o Eduardo Lafon. E o Lafon, que criou a grade da Record, criou programas de muito sucesso, criou Cidade Alerta. Nossa, o beleza, próprio cara. Jornal da Record, ele trouxe o James Rubio também para ser o diretor de jornalismo. E o jornalismo da Record deu um salto. Foi Sim. quando também caiu o avião da TAM, teve aquela tragédia. a gente tá... e Porque a Record, quando acontecia algum fato, ela abria um espaço enorme. Até hoje, o jornalismo. né? Tem essa característica. Até hoje, para tudo e é, fica em cima daquela cobertura. E ela começou é. a ter audiência por causa disso. É. Eu lembro que quando a Princesa Diana morreu, eu tava em casa e a Record era pequenininha. E aí a gente ligou lá, Fum, a Princesa Diana morreu, vamos lá, os tuos, vamos. Aí a gente foi e noticiamos a morte da Princesa, Gostoso, né? quando o João Paulo morreu também, é, da dupla João Paulo Sim. e Daniel. Ficamos ao vivo horas, conversamos com o Daniel, contamos tudo o que tinha acontecido, falamos com a família, mostramos as músicas da dupla. Então, foi uma fase que a Record começou a ser conhecida e aí eu fiquei muito conhecida também. Olha aqui. É. Olha, que então, bonitona. gracinha, né? Cabelo curtinho. Curtinho, né? também já tive. Porque quando a gente trabalha em bancada, que a gente, essa é uma linguagem da gente, né, de jornalista, de televisão, que a gente fala bancada de telejornal. A gente procura ter a imagem o mais limpa possível, porque como é um enquadramento bem pequeno, então quanto menos elementos tiver, melhor. É. Né? Mas, pequeno, mudando, né? é, Mas isso está é mudando, né? É, isso é mudando. E teve né? essa é. época também, até sim, a Maria sim, Cândida teve aqui, lá. contando que quando foi para Globo obrigaram é... a cortar o cabelo, né? que para ela foi um trauma na época. Esse aqui é o jornal 11h30. É, o jornal 11h30. Que eu fazia o jornal até Record, e quando o Boris Casol foi pra lá, o Lafon me deu esse jornal 11h3 pra fazer. Que era um jornal que era pra entrar às 11h30 da noite, que nunca entrava, você via meia-noite. <risos> tipo o Josué às 11h30, que fazia sucesso de 11h30. E, e a gente entrava depois do, do Ratinho. Tinha porta Botalines, né? É, legal. Eles fizeram pra promover o jornal. E era muito legal, legal, porque o jornal, ele falou, eu, eu pedi, ô, Lafon, como é que vai ser? Eu bora de vir pra cá, que eu acho maravilhoso. Foi uma, uma ótima aquisição lá pra Record também. Foi um outro salto Não, lá, Forte. É. E eu, fazer o quê? Não, vamos ver. Aí eu falei, vamos fazer o jornal, os e -mails? Ah, legal, vamos fazer. E aí ficava um jornal mais descontraído, com notícias do fim de noite. E foi muito legal, fiz matérias com... Fui lá para Los Angeles, entrevistei vários atores, era um jornal bem gostoso de fazer. Ai, que delícia. Olha, o nosso tempo acabou. A gente vai pro segundo bloco, que você já sabe, é na quinta-feira, a continuação dessa conversa com a Adriana, e eu sei que o que ela trouxe aí tem mais coisas falando da profissão dela, que a gente quer saber mais também, e muito mais coisas da história dela, da herança, herança que ela ganhou de família, e que a gente vai mostrar que são coisas lindas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada, ali, por enquanto. Obrigada de ser. Até daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa aqui. A gente te espera na quinta-feira. Não se esqueça aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e também de apertar as notificações. Você sabe que você apertando as notificações vai ser sempre avisado quando tiver um vídeo novo. Tem o fundo do baú, toda terça e quinta, e às quartas o baú da Londe. Eu mostro as minhas recordações, as minhas quinquilharias que eu guardo aí da vida inteira. Tá bom? Então a gente estiver na quinta. Até lá. Tchau, obrigada. Isso aqui eu fiz um modelo quando eu era novinha. E aí eu fiz isso aqui. Foi um ápice da minha carreira como modelo. <risos> <risos> que eu amei. Fiz esse para pra Coca-Cola.